Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre os meus esmaltes novos, fazer uma atualização da minha coleção e eu vou tentar fazer esse vídeo mais periodicamente. Então, conforme eu for comprando ou recebendo esmaltes novos, eu venho aqui mostrar pra vocês. Pode ser que algum dos, alguns dos esmaltes que eu mostre aqui eu já tenha mostrado no vídeo da minha coleção, eu vou deixar aqui no card pra vocês, mas eu não lembro, então eu peguei todos os esmaltes que eu ganhei últimos tempos. E aí, a partir daqui eu vou cuidando. Quando for chegan chegando novos, eu guardo pra gravar pra vocês. Eu já deixo separado. Eu vou começar mais ou menos numa ordem cronológica. Então, eu vou ir mostrando pra vocês conforme eu acho que os esmaltes chegaram aqui em casa. E o primeiro, se eu não me engano, foi esse aqui da Morgan Taylor. Ele tá até um pouco decantado de ficar parado, mas ele tem uma esfera de metal dentro que é facinho de misturar. E ele é a cor 25, que é um roxo meio e o brilhosinho. Os esmaltes da Morgan Taylor tem uma peculiaridade que eles são aplicados só com uma camada. E eu sou a louca das duas camadas, duas, três, quantas eu precisar para o esmalte ficar com a cor que eu quero. Mas os esmaltes da Morgan Taylor, se tu aplicar mais do que uma camada ele não seca. Então tem que ser uma só e aplica com cuidado que ela cobre super bem e realmente não precisa de mais que isso. Eu não peguei por esse esmalte porque ele veio na Glambox mas cada vidrinho da Morgan Taylor custa em média 30 reais. Então, é um esmalte bem caro. Só que ele tem 15ml. Pra tu usar uma camada só, vai durar uma vida. Outro esmalte que também veio na Glambox, logo na sequência, é o da que Eu adoro. Eu já usei muito esse esmalte. Teve semanas que eu usei ele direto. Comparado com o da Morgan Taylor, ele é bem mais ralinho. Mas também, zero problemas. Com duas camadas, cobre super bem. Fica a cor bem bonita. Ele tem um acabamento mais translúcido, eu diria mais jelly. Então... A cor não fica uh, cremoso Que ele fica bem reto a cor ele, Tu vê que ele é uma cor meio... Cor de, cor de geleca, sabe? Que ela tem um certo espelhado ali no meio Então é a comparação que eu consigo fazer Pra explicar a forma como esse esmalte é Porque a cor é linda Mas ela tem esse efeito diferente Que não é um efeito cremoso convencional Esse vedrinho tem 8ml E os esmaltes da eu custam em média 6 reais Também na Glambox eu recebi um esmalte esmalte da Essence e eu sou apaixonada por esse esmalte porque eu amo esmalte de glitter e esse aqui é o... deixa eu achar o nome aqui. Uh, Crash The Party é a cor 02, Crash The Party que é um glitter uns glitters holográficos num fundo cinza, prata, incrível eu acho lindo esse esmalte, mas ele não tem cor de fundo, então não dá pra usar só ele porque fica como se fosse só brilho na unha normal, então pra usar ele eu acabei comprando outro esmalte que eu vou usar pra vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, e esse aqui é o Quick Gel Dry, ou seja ele seca rápido, ele não demora horas pra secar, o esmalte normal Demora em média 2 horas para secar Esse aqui demora 30 minutos Basicamente é essa a diferença Mas eu acho incrível É da linha Shine Last and E eu amei, eu quero mais esmaltes da marca esse vetrinho tem 8ml e custa em média 9 reais. Pra usar com o holográfico da Essence, com esse glitter maravilhoso, eu comprei o cinza que é A Vida É Hoje, da Ju Paz. Essa linha é da Ju Paz, com a Impala. Ele é um cinza, mas ele não é aquele cinza escuro, chumbo, também não é um cinza puxado pro nude. Ele é um cinza frio, que combina com aquele lado do glitter, com o fundo do glitter, e eu... Amei! Eu sou apaixonada por esmalte cinza, então quando eu achei esse aqui, que realmente era o cinza que eu queria, eu fiquei muito feliz, eu tive que olhar várias fotos na internet, porque essa linha tem vários cinzas. Só que nem todos eles são cinza frio. Eles são cinza quente, cinza pra marrom, cinza pra, sei lá, pra rosa, pra nude. Então nunca era a cor exatamente que eu queria quando aplicava na unha. E esse aqui ficou exatamente o que eu tava procurando, ficou perfeito. Esse vidrinho tem... 7.5 ml e custa, em média, 3 a 4 reais. Pra fazer a técnica de 7 camadas da unha bonita pra testar, eu comprei dois esmaltes da Impala de acabamento. Então, eu comprei o verniz extra brilho cobertura, cobertura espelhada e a cobertura extra fosca da Impala. Os dois são da linha de tratamento, de cobertura, de... Enfim, da linha que não é a linha de cores dos esmaltes. E dessa tampinha, que é a linha que tem essa tampinha cinza, prata. E cada um deles custou em média uns 13 reais eu comprei na farmácia mesmo. E eles também tem 7.5ml e não tem nada de especial, são só dois esmaltes de cobertura mesmo. Aí teve meu aniversário e eu amo esmalte, eu amo ganhar esmalte também. E a minha madrinha me deu a coleção Reconnect da Impala inteira. Então eu tenho todas as cores aqui, vai ser até difícil mostrar. Tem o amarelo, o nude, o vermelho, o verde, o roxo, o laranja, o azul... E o rosa aqui tá mais pra um magenta, do, pra um lilás, do que pra um rosa mesmo. Então eu tenho a coleção inteirinha, eu tô muito feliz, eu amo, eu tô louca pra testar. Eu nem abri eles ainda, meu aniversário foi agora há pouco. Então estou animadíssima e cada um deles também custa em média 4 a 5 reais. Porque as coleções, da Impala, os preços da Impala são, são tabelados, então os esmaltes não variam muito. Essas foram as últimas adições na minha coleção. Se tu quiser ver mais vídeos de esmaltes aqui do canal, eu vou deixar a playlist aqui no box de informação. E se tu tiver algum esmalte para me indicar, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!